Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre como sair da Zona de Conforto. Muita gente pensa que Zona de Conforto é fazer poucas coisas, mas eu me engano. Porque você pode estar numa correria e ainda assim se manter na Zona de Conforto. Você já deve ter ouvido falar muito de Zona de Conforto. Mas como você sabe se realmente está em uma Zona de Conforto? Antes de mais nada, vamos alinhar o nosso entendimento. Então, eu vou te dizer como eu entendo, como eu vejo a Zona de Conforto. Zona de Conforto não é fazer poucas coisas. Você pode estar sobrecarregado de coisas para fazer, não ter tempo para nada e mesmo assim se manter na Zona de Conforto. Ou melhor, estar sobrecarregado pode ser a desculpa para você se manter na Zona de Conforto. Ou seja, mantém-se envolvido com as tarefas vazias, para se manter na Zona de Conforto. Zona de Conforto é economizar energia, é manter as coisas como estão, é não aplicar um esforço inteligente para mudar a direção, não aplicar um esforço inteligente para você mudar, para você transformar algo em você mesmo. Quando você se transforma, você começa a sair da Zona de Conforto, você começa a andar na direção certa. Um método para pôr o pé na estrada do profissionalismo, para andar na direção certa e acelerar seu crescimento. Não se trata de fazer mais coisas, e sim de fazer as coisas certas, do jeito certo, no momento certo. Isso me faz lembrar do conceito de eficiência, eficácia e efetividade. Como você já sabe, e de uma maneira bem simples, eficiência é fazer certo a coisa, ou seja, é fazer algo bem feito. O problema é que você pode estar fazendo algo muito bem feito, mas não precisaria estar fazendo aquilo. Eficácia é fazer a coisa certa, ou seja, fazer aquilo que deve ser feito. Só que existe o risco de você estar fazendo o que deve fazer, mas fazendo mal feito. E a efetividade é, é fazer certo a coisa certa. Isso é muito bom e faz melhorar os seus resultados, mas não garante a sua qualidade de vida. Por isso, é importante entender o profissionalismo e entender a produtividade. A produtividade é uma habilidade do profissionalismo que possibilita a gente ter mais foco e realizar mais com menos esforço. É isso que vai liberar mais tempo para você fazer o que te conecta com a sua essência, o que te leva na direção dos seus sonhos. Esse é o caminho da produtividade, esse é o caminho do profissionalismo, essa é a direção certa. É você ter uma vida que tenha sentido de viver. É você crescer profissionalmente. É você ter tempo de qualidade para cuidar de si mesmo e da sua família e muito mais. O profissionalismo é uma força. É um poder de realização que todos têm, mas muitas vezes está adormecida. E pode ser despertada. Precisa ser despertada para tirar você da zona de conforto. Veja só, vamos rever isso. Você precisa despertar a sua força e ela vai tirar você da zona de conforto. E para despertar a sua força é preciso se conectar com a sua essência. E para se conectar com a sua essência você precisa de alinhamento interno. Eu falo mais sobre o alinhamento interno no vídeo O Segredo da Inteligência Emocional. Procure no meu blog, no canal do YouTube que você vai encontrar esse vídeo. Ok. Tudo bem, mas, Gilberto, o que é despertar a força? Ah, despertar a força é encontrar o seu valor, é encontrar a direção certa. Olha só que interessante! Quando você encontra o seu valor, você encontra a direção certa, você desperta a sua força e naturalmente ela tira você da zona de conforto. E você pode estar se perguntando então, o que é a força? No dicionário fala sobre aquilo que é capaz de produzir, alterar ou cessar um movimento. Ou seja, a força é o seu potencial, é o seu conjunto de talentos únicos. Quando você produz o alinhamento interno e começa a se conectar com a sua essência, você começa a encontrar o seu valor, o seu real potencial e isso vai permitir você encontrar a sua direção e alinhar o seu potencial com a força da natureza, com a força do ambiente. Sentir a força é sentir coragem, sentir o rigor, sentir a determinação, sentir a vontade circulando dentro de você. Essa atitude, esse posicionamento, afasta o lado negro da força e cria uma blindagem contra a procrastinação, contra a distração, contra a correria e contra o desperdício de tempo e de energia. Enfim, contra a falta de profissionalismo. Tá bacana? Agora eu te peço que compartilhe com a gente o que você aprendeu com esse vídeo, quais insights teve e porque isso pode ajudar outras pessoas que estão nos acompanhando. E se você acha que esse vídeo foi útil para você, por favor deixe seu comentário aqui embaixo, clique no botão curtir, compartilhe, pois isso vai nos ajudar a inspirar mais pessoas através da Academia do Profissional. Vamos juntos desenvolver o profissionalismo. Assine meu canal no Youtube, curta a página no Facebook e assine a minha lista de e-mail.